barabara bara Eu estava uma época na minha casa, ainda na favela do Jacarezinho. Lá na favela do Jacarezinho, Houve um tumulto na rua, um burburinho terrível na rua. E eu fui saber o que era e eu disse, o que, que, que é isso? Era apenas uma mudança, alguém estava mudando-se para aquela rua. E eu disse, mas por que esse burburinho todo por causa de uma mudança? Alguém disse, ô oh, missionária... Você não sabe o que é que está vindo para cá. Eu disse o que, que é. Está vindo um centro de macumba para cá. Estão vindo para cá. Mães e filhas do capeta. Eu disse esse burburinho todo é por causa disso. Essa bagunça toda é por causa disso. Deixa os macumbeiros virem. Eles são bem-vindos a esta rua. Se instalaram na rua. Todo final de semana, a tal mãe de Santo saía com os filhos de Santo atrás. E eles jogavam um líquido escuro por toda a rua. Eu não entendi até hoje, não sei porquê daquilo. Mas eles saíam jogando líquido preto por toda a rua Falando coisas por toda a rua E ela tinha uma filha exatamente da idade das minhas filhas E um belo dia, uma bela tarde Houve uma desavença entre as minhas filhas e a filha da macumbeira Eu escutei o barulho e fui do lado de fora ver o que estava acontecendo Quando eu cheguei do lado de fora Era a minha filha que está aqui hoje, Simone, Hebreia Discutindo com a filha da macumbeira Fica em pé, Hebreia E a minha filha discutia Brigando com a filha da macumbeira Aí eu fui lá ver o que, que era Eu disse, o que que está acontecendo aqui? Posso saber? A menina olhou para mim e disse Ô oh, dona, você não me leva mal Mas todas as vezes que eu passo aqui As suas filhas cospe E diz, "Está amarrado Eu desço na rua Ela fala, tá amarrado eu subo de volta ela diz, está amarrado, eu não aguento mais isso, eu olhei para minha filha e disse, peça desculpa para ela, agora, mas mãe, eu disse, peça desculpa para ela, agora, ela pediu desculpas, eu disse, agora entra, ela entrou, eu cheguei lá dentro e disse, você vai se tornar a melhor amiga dessa menina. Entendeu bem? Eu quero que você seja a melhor amiga dela. Eu disse, eu quero essa menina aqui dentro de casa. Porque na casa de crente tem algo que não tem na casa do ímpio. O que é que tem lá? Lá tem uma glória. Lá tem uma glória. A glória humana não invade ambiente. Mas esta glória, lá invade o ambiente. E ela fica no ambiente. Lá de e do jeito que eu falei, ela conseguiu fazer. Ela e Cristiana se tornaram as melhores amigas da filha da macumbeira. E todas as vezes que a menina entrava na minha casa, eu dizia para ela: Jesus te ama. Todas as vezes que ela ia lá em casa Eu sempre achava um jeito de falar de Jesus para ela Aí um belo dia De madrugada Alguém bateu na minha porta Eu fui atender Quando eu fui atender Era a mãe da menina A mãe de Santa eu abri e fui lá ver o que era no portão, e eu disse, pois não senhora, e ela disse, olha, eu estou passando muito mal, eu estou passando mal demais, eu estou sentindo muitas dores na minha cabeça, e eu não tenho nenhum analgésico na minha casa. Será que a senhora tem um analgésico aqui para dar para mim, para me emprestar? Eu lhe devolvo amanhã. Eu disse: espere aqui um pouquinho. Eu fui lá no meu armário. Abri lá o armário. Peguei o analgésico. Fui lá. E dei para ela o analgésico. E disse: Jesus te abençoe. Ela foi embora Não esqueça que eu estou falando da glória de Deus Três dias depois Volta a mulher para a minha porta Eu fui atender Ela disse me desculpe Vizinha voltei Eu disse tem nada não ela disse, eu fui ao médico, ele passou uma dieta que você não tem noção do que é só que tem que ser urgente e eu ainda não recebi meu dinheiro para comprar as coisas dessa dieta por um acaso você tem legumes aí na sua casa para mim prestar eu disse tenho fui lá enchi a sacola do supermercado de legumes voltei com a sacolinha cheia e disse pra ela Deus te abençoe Quando ela chegou no portão da casa dela, o diabo bradou. Ela voltou e disse, calma aí vizinha tem um negócio errado acontecendo comigo. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu sou mãe de santo. Eu disse, eu sei. Eu tenho muitos filhos de santo. Eu tenho terreiro. Eu disse, eu sei também. Você tem um monte de criancinha pequena aí sobre os seus cuidados. E tem um negócio errado aqui. Eu disse, o que? Ela disse, todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, é com você que eu tenho que pedir. É para você que eu tenho que implorar, pedir alguma coisa. Esse esse negócio está errado, eu disse está errado não, é porque na sua casa não tem o que tem aqui aqui não falta nada porque aqui tem uma glória aqui chegou uma glória e esta glória se faz presente na minha casa e aqui a é abundância eu já estou sentindo esta glória aqui Porque antes de você chegar Esta glória já tinha sido colocada por todo esse ambiente esse ambiente inteiro estava já repleto desta glória. Ele já estava repleto desta glória. E todos que adentrarem neste lugar também ficarão cheios desta glória. Uma semana depois. A mulher dá um piripaque... Desmaia dentro da casa dela... A filha corre para minha casa... Bate no meu portão desesperada... Pedindo socorro... Me ajuda... Eu disse o que foi que aconteceu... A minha mãe desmaiou... A minha mãe está morrendo... Corre lá para ajudar a minha mãe, faz alguma coisa, vai lá orar pela minha mãe... Eu chamei o meu marido e disse, marido, levanta, é hora de batalha. Chamei meus filhos mais velhos e disse, levantem, há algo nos aguardando. Dobramos os nossos joelhos para orar a Deus. E naquele dia, quando eu dobrei o meu joelho, eu nunca vou me esquecer. Eu disse, Deus, estamos entrando numa batalha e eu Deus não quero anjos aqui agora, eu preciso ver hoje aqui a tua glória se manifestando através da minha vida. Eu me levantei, com meu marido e com os meus filhos fomos para lá. No terreiro de Macumba No terreiro de Macumba Você está aqui nesta tarde Para se encher desta glória Mas eu vou te lançar uma pergunta aqui para quê? Para quê? Para quê que você está se enchendo da glória? Para quê? Arabaxa, rabacanda, rabacanda, rabacanda. Olha para o teu irmão, diga: Para quê, irmão? Deus está te enchendo aqui mas Deus está te enchendo desta glória aqui não é para você ficar brigando contra o outro irmão, não Deus está te enchendo desta glória aqui, não é para você chegar na sua casa e ficar discutindo com teu vizinho, não, dando mal testemunho não Deus está te enchendo desta glória aqui, não é para quando chegar em casa você se esvaziar cantando música de Leonardo não Deus está te enchendo desta glória aqui... É para você pisar no terreno do inimigo... É para você pisar lá no terreno do inimigo... Deus quer que você pise lá... Deus está te enchendo desta glória aqui... Porque o tráfico de drogas está te esperando lá... Deus está te enchendo da glória dEle aqui... Porque as casas de prostituição estão esperando por você lá. Deus está te enchendo da glória dEle aqui. Porque o ímpio está te esperando lá fora. Vamos lá. Quando eu cheguei lá. Olhei para o meu marido e disse: Agora, amor, alguém aqui conosco nesse lugar, Deus está aqui. Mas quando nós chegamos, tinha chegado um tal de pai maior lá, que era o pai da mãe de santo. Disse, Eita Deus! E cheio de filho de santo. E a mulher estendida lá no chão da sala. E o homem passando a ruda nela. E falando uns troços que eu não estava entendendo nada. E o meu filho, onde se o mãe, o que, é que a gente faz? Eu disse, não vamos fazer nada. Vamos ficar quietinho aqui em espírito e oração. E o homem passou a ruda. Aí eu disse para o meu marido, fique aqui que eu vou ali no cantinho da parede. Eu fui para o cantinho da parede e diz Deus, lá na minha casa eu pedi que o Senhor fosse comigo. E eu tenho certeza que o Senhor me ouviu. Agora eu tenho um segundo pedido para te fazer. Agora sim, Deus, já que o Senhor está aqui comigo, manda um anjo aqui seu, da sua parte aqui. Sabe para quê, Deus? Para pisar em cima daquele capeta. Não deixa aquele capeta sair. Não deixa aquela mulher se levantar. Pisa nele Deus através do teu anjo agora E na hora Jeová disse agora Anjo vai lá E o anjo foi E o anjo pisou lá no capeta E a mulher lá E passa a ruda E aí pediram copo com água E veio com copo com água Que eu também não estava entendendo nada Vem com vela acesa na mão E roda daqui, roda dali De repente A menina grita Gente, parem com isso Isso não está adiantando de nada Agora deixa os crentes Tentarem fazer alguma coisa Deixa os crentes orar O homem que tem essa glória É abusado O homem que tem essa glória Ele é atrevido o meu marido regaçou a manga da camisa e disse, agora é com a gente, amor. Agora eles vão ver a glória. Agora eles vão ver o que é a glória. A glória. A glória de Deus. Ai, meu marido deu um passo. Olhou para a mulher no chão Ficou o Luan, o Carlos, a gente ali olhando Meu marido disse Pega ela no colo aí vocês e ponha na cama Eu disse, sim Jesus, o homem ficou atrevido mesmo Não é que o homem ficou abusado Tá até dando ódio para os filhos de santos lá do capeta, Jesus Os filhos de capeta viraram tudo empregado dele Menina que tu disse, gente, vocês não estão ouvindo o pastor mandar não, pega a minha mãe e bota na cama. Pegaram ela no colo, deitar ela na cama, botaram ela lá deitadinha na cama, bonitinha lá na cama. Nabachuri carabacal. Aí olhamos um para o outro e falamos, é agora. Falei, agora é a hora de Jeová mandar o anjo tirar o pé de cima do capeta, porque agora é a hora dele sair. Nos reunimos em volta da cama. Meu marido foi lá no ouvido da mulher e disse, demônios não sei quantos são e também não estou interessado em saber a única coisa que eu estou interessado aqui é falar que a glória de Deus está entrando neste quarto e quando esta glória chegar até aqui a esta mulher você vai sair demônio com toda a sua bagagem você vai sair e vai abandonar este corpo Porque aonde esta glória entra Você não pode ficar A mulher deu um estremelique lá Tremeu o corpo Sentou E disse o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo comigo? E eu disse nada não os companheirinhos seus que resolveram bater em retirada hoje. Candará. Aí o homem lá, o senhor de idade, o pai de santo daquela mulher, começou a gritar. O homem gritava, ele batia no chão e gritava. O que é que está acontecendo aqui? E ele começou a gritar pelos demônios e dizia Meus demônios Meus santos O que é que está acontecendo aqui? Eu doei a minha vida para vocês Eu comprei terreno e construí centros Para adorar vocês e o que é que está acontecendo aqui? Que hoje aqui eu chamei por vocês. Eu precisei de vocês. E vocês não me ouviram. Vocês não me atenderam. O que é que está acontecendo aqui? Eu disse, moço, é porque eles não entram aonde tem a glória de Deus. Ele disse: O que é, que é isso? Eu disse, Moço. Aonde um crente entra, o ambiente fica tomado da glória. Quando você entra no terreno do Inimigo, o lugar fica tomado da glória. O homem estava com um cordão atravessado no corpo, ele arrebentou aquele cordão, ele estava com uma camisa branca. Ele acabou com os botões da camisa Ele ficou sem camisa ali E disse, demônios Me escutem, eu é que eu vou falar Depois de muitos anos Eu descobri alguém Que é mais forte do que vocês É mais poderoso do que vocês Que tem uma glória que vocês não têm Que tem uma glória que vocês não têm